Conheça agora qual a primeira roupa do Quarteto Fantástico que eu vou ensinar no Costura Bem Feita e que se você quiser pode ser sua também. Uma saia evasê tradicional, mas com aquele ar jovem, por ser mais curtinha e ter uma modelagem inspirada na década de 70. Tão atual por conta do retorno dos anos 2000, que também se inspirou nessa mesma década. Ao mesmo tempo que é uma saia moderna, ela também é clássica. Isso por conta do tecido de jacar preto com arabescos. E acredite, eu usei tecido de decoração para fazer essa saia. Quem sabe, sabe, né, menina? Quem não sabe, passa à vontade. E quem é que diz que essa saia tão sofisticada foi feita com tecido de almofada? Ninguém, né? Com dois bolsos frontais de bordas arredondadas e acabamento sem costura no contorno. A costura é toda feita por dentro do bolso, ela fica escondida, um acabamento perfeito. E ainda tem o detalhe da fita de gorgurão e o botão preto. E repara como a estampa da frente da saia e as estampas dos bolsos estão perfeitamente encaixadas. Tá vendo como o desenho se completa? <risos> Aqui a costura é bem feita, minha filha. Tá pensando o quê? E assim nós temos uma saia no melhor estilo menina rica do papai. Eu já me sinto até milionária. Olha só de vestir. Com pés anatômico estruturados, hiper invisível e um avesso impecável. Agora é o momento de você entender o nível de conhecimento de acabamentos finos que tem lá dentro do costura bem feita porque nós vamos olhar o avesso da saia dá uma olhada nessa técnica de forro plano totalmente diferente da forragem solta tradicional. Repare como o forro cobre todo o avesso da saia, mas deixa as margens de costura de jacar aparentes. E é exatamente isso que dá um charme todo especial para esse avesso. Comenta aqui se você já conhecia esse jeito de costurar o forro, se você entendeu como ele é feito. Já o fechamento do zíper invisível tem um acabamento impecável, desde a ponta até a azelha de reforço força para garantir que o seu zíper não arrebente durante o uso. A barra postiça costurada à mão é linda e todos os detalhes de personalização com as etiquetas e o bordado eletrônico mostrando o logo da marca. Já pensou saber fazer uma roupa assim e colocar o seu nome na etiqueta? E a boa notícia é que essa é apenas a primeira saia do Quarteto Fantástico. Uma seleção de quatro roupas maravilhosas eu ensino no Costura Bem Feita. Acompanhe as próximas postagens para você ver qual vai ser a segunda peça.